Pai, eu sou gay. Não, não. não. Pá, mas pai, eu sou gay, né? Papai, eu sou gay. Toda a família tem um segredo. Eu vejo que a gente tá aqui no sul e conta pra família. É, Mário, vocês estão juntos há um tempão, cara. Você não de ser armário. <risos> e meu amor deu certo comigo. E sempre chega a hora de revelá-lo. Eu sair daqui pra estudar administração de empresa lá no Rio. Mas eu virei escritor e... Como assim, escritor, Mário? Eu sou gay. Só que algumas famílias... Desculpa interromper. tem um segredinho a mais. Eu sou gay. Seu irmão abriu caminho, agora a família tá com experiência. Se um filho gay deixou meu pai no hospital com dois, ele morre, né? Tu já sabia disso, né? Ah, se eu soubesse... Mário, tu vai ter que assumir a cervejaria. Eu... Essa é a Ana Mello, a coach empresarial que a gente contratou. Prazer, Ana. Bom, eu ia adorar saber mais sobre o Mário Brodelich. Você tem namorada? Oh! E quando tudo vira de cabeça pra baixo... Mário, tá? Não, Mário tá. A noite foi dura, O <risos> que, que foi? Ah! ah, ah, ah. Que safadão! Onde é que você tava? Sem vergonha? O que você tá fazendo aqui, seu maluco? Ah, mas bom te ver, amigo! As visitas não param de chegar. Fernando, meu filho! Mamãe, que eu adoro salsicha! Não é salsicha, minha senhora, isso é uma linguiça, linguiça. bem parruda! Quanta gente bonita! Oh. Como eles vão fazer pra manter a pose? Boa noite. Dayane? Não, Ana. Dayane von Funstenberg, seu vestido. Minha namorada tem um desse. Ser feliz. Eu, eu não Para de pensar em você. Que Vocês viram uma aparição divina sobre mim? Música tema com Pablo Vittar. O acha possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Quem vai ficar com o Mário? Vocês são chegados de uma linguiça? Ah, a linguiça eu adoro. Que beleza, hein? Mário parou ou não? Não, não, não, eu adoro. Ah. Tenha coragem de ser feliz. Em breve, exclusivo nos cinemas.